E aí galera, começa hoje uma nova saga aqui no meu canal do YouTube Algo que eu pensei que seria bem legal de fazer, já que eu me considero um especialista em skins hoje em dia e visto pesado em skins de CSGO, realmente eu tenho skin in the game Como vocês estão ligados recentemente aí, emprestei skins pra pro players e gostei do resultado que isso gerou, sinceramente O mundo inteiro pode ver as minhas skins, acho que eu vou investir ainda mais E quero colocar um foco, mano, quero colocar um foco de ter o maior inventário do mundo é uma missão grande e para isso que eu inicio essa minissérie aqui no canal em busca do maior inventário de CSGO do mundo. Eu acredito fortemente que o maior colecionador de CSGO é da China e eu e minha equipe vamos analisar diversos inventários, vamos precificar os inventários em planilhas, tá? Não vou fazer nada de uma maneira não profissional, só que nessa série, além de mostrar o inventário mais caro do mundo, quando a gente descobrir que honestamente hoje, assim, eu não sei qual que é, eu também vou mostrar diversos inventários que estão aí bem ranqueados, que então, entre os 10 20 inventários mais caros do CS Eu queria começar com o inventário dessa pessoa Eu nunca tinha mostrado pra vocês Esse cara fez um craft também, faz dois anos Eu tenho certeza que é um inventário que vale milhões Vamos que vamos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 Bom, pessoal, esse aqui é o Apocalipse. Ele já teve um nome em chinês aqui, muito louco. Tudo indica que ele tem conexão com colecionadores da China. Então, ele também tá ligado aí nas skins High tier do CS. Olha ah, lá, tem uma galera comentando em chinês aqui no perfil dele. Não podemos tirar conclusões aí precipitadas, aparentemente. Ele mora em Londres. E ele já deixa aqui no destaque, mano. Alpes, velho, Alpes. Vamos chegar nelas. o por que, que eu quis começar com o inventário desse cara? É simples, mano. Eu quero, na verdade, analisar todos os inventários de grandes colecionadores do CSGO. E eu já selecionei... Aqui as skins mais caras dele pra ficarem na primeira página, usando aí a minha extensãozinha. Não tem muitos itens aqui nesse inventário, mas são itens muito loucos. Vamos começar pelo que deve ser o mais caro, né, mano? O cara tem uma Dragon Lore Souvenir, galera. O difícil das Dragon Lore Souvenir é determinar o preço delas, tá ligado? O preço é exato, mas por essa aqui se tratar de uma Dragon Lore Souvenir Minimalware com adesivo da nave, mano, deve estar tá valendo uma nota hoje. E, claro, acho que não chega a um milhão de reais, tá, galera? Mas perto desse valor, podemos falar aí entre 500, talvez. 700 mil reais, tudo depende do comprador. Essa skin aqui no futuro é uma skin de um milhão, velho. E eu gostei aqui do posicionamento dos stickers, porque navio Na v, maior que Counter Logic. Então, a Counter Logic ficou aqui escondida. O adesivo do size de ali, né, no Scope, mano, é o melhor posicionamento basicamente, assinatura do player ou então o adesivo do time principal na mira ali da Alp, né. Muito massa, velho. Muito bom o gosto aí que esse cara tem. Vamos usar esse factor New, né, porque não provavelmente devem combar com essa faca aqui, mano. Vai, Vamos ver se é melhor que o meu. Esse é o meu combo e esse é o combo dele. Caraca, mano, irado demais, velho. Ainda mais essa animaçãozinha da Skeleton ali, louca, hein? Não é a melhor Skeleton do mundo, tá? Entre as melhores. Vamos ver. Primeiro, segundo, terceiro, quarto melhor pattern. Esse daqui, 681. Assim, difícil eu falar um valor exato pra essa faca, né? 0.19. Eu encontrei no mercado da China uma faca muito similar a essa que a gente tá vendo. Que o mesmo pattern 681, um float um pouquinho maior e ela tá custando 200 250 mil reais, é o preço de listagem. Então, provavelmente, eu diria que essa faca aqui não deve custar muito mais do que 300 mil. Bom, a luvinha eu não falei o preço dela, né? Mas hoje a mais barata dessa luvinha tá custando 100 mil reais, galera. É, mano, o cara não é nada pobre, não, meu, O cara tem skins insanas. Tem mais umas coisas aqui no inventário dele, ó. Butterfly Emerald, mais o que? 80 mil deve tá custando essa faca hoje. Raul, cara. Olha isso daqui, mano. Não foi por causa dessa Raul que eu quis fazer o vídeo do inventário dele. Na verdade, o motivo do vídeo eu vou contar daqui a pouco. É uma das skins que ele tem que ele mesmo craftou. Mas, cara, essa. Deve valer uma nota, mano. Levando em conta que cada um desses Reasons soltos tá custando 200 mil reais. hoje tem 800 mil reais aqui em adesivos. Cara, é uma skin que deve valer perto de meio milhão. Muito louca. Eu não tinha prestado atenção nessa Raul. Eu achei ela muito louca. Porque, assim, o reason quando ele tá aqui nesse efeito um pouco mais laranja, parece que ele combina com exatamente ali o lobo da Raul, né, mano? Muito massa. Aí, não satisfeito, ele tem uma segunda Raul, mano. Essa é aquela famosa Raul com dois Titans atrás, né? É igual eu já tive, 0.059 Só que essa recebeu dois Hellraisers Então apesar de ser uma skin duplicada Ela não é igual Aquelas outras, né? Que só tem dois status. E alguém decidiu colocar dois Hellraisers Aqui nela. O valor dessa house sem Os dois Hellraisers estaria por perto aí De 140 a 145 mil reais Adicionando esses dois adesivos Podemos colocar pelo menos Uns 20 mil, 30 mil a mais Aí na conta. E tem mais uma AWP Dragon Lore aqui, cara Essa daqui é uma fechada Fake souvenir, podemos dizer assim. Na real, ele não tentou fazer uma fake souvenir, né? Ele só colocou quatro adesivos do QNS de campeonatos diferentes. E, acredite ou não, essas alpes assim, elas são muito valorizadas, muito desejadas, tá? Principalmente quando se tratam de adesivos que hyparam, né? Adesivos dourados que hyparam por serem bonitos cara. Como é o caso aqui dos Krakow 2017 Que a gente tá vendo ali É um dos adesivos dourados do QNS mais caro que existe Carambite, safira Aqui é que eu gosto pra caramba, mano Saudades de ter uma dessa aqui no inventário, sinceramente Por se tratar de uma Pixel Corner Podemos estar tá olhando aí pra uma faca de perto de 50 mil reais A última vez que eu tive uma Carambite Safira Era bem parecida com essa E eu gostava bastante, mas o dia é Blue Jay é Blue Jay, né mano? Não tem nem como comparar, velho. Bom, até agora, galera, eu acho que a gente já tem aqui Mais de 2 milhões de reais em skins E tem mais coisa ainda, tá? Essa era a skin que eu queria chegar, mano tem uma Gunger Não, peraí, mano Peraí, vamos olhar isso aqui Esse cara, ele tem uma skin única no mundo, galera E esse foi o motivo de eu colocar o inventário dele aqui Nessa nossa minissérie Onde a gente vai buscar o inventário mais caro do mundo Porque ele tem a nova Alp Gunger do CSGO Não tão nova assim, né? Mas ele tem ela com o I by Scope, cara Isso aqui aconteceu há dois anos atrás Logo quando essa Alp aqui foi lançada Eu fiz vídeo... Eu não entendi o porquê desse cara ter colado um by Power rolo numa gangue com post tão alto. Ele podia ter conseguido uma gangue com dois zeros após o ponto, como aquela ali do Titan Rolo, que é a top 9 atualmente do mundo. Mas ele decidiu fazer uma gangue normal e não tem problema nenhum, porque ficou linda do mesmo jeito. Mano, esse cara tá segurando essa Alp há muito tempo. Porque se liga só, realmente, só existe uma Gangner com Y-By-Power. Basicamente, foi o cara que dropou a Alp, né? Esse cara não é colecionador, não é nada, ele dropou a Alp. E aí, o Apocalipse, que é o cara que a gente tá vendo, aplicou o Y-By-Power nessa Alp, velho. O cara é muito louco, mano, na moral, velho. Eu quero ver se no perfil dele tem captura de tela fazendo isso. Vamos ver. Ixi, não é apropriado. O que é isso aqui, mano? esses chinês, velho. Puta que pariu, borra aí, mano. Borra totalmente, mano. O que, que é isso aqui, mano? Tudo que tá no perfil desse cara é tem que ser borrado, mano. Bom, percebemos aí que além de skins CS, ele também gosta de anime, né, velho? Não sei nem se pode falar essa palavra aí, mano. Anime, vai, vamos trocar anime é por anime. Bom, vamos ver o que, que esse cara já fez aqui no passado, galera. Ó, aqui, mano, chegamos onde eu queria chegar. Ele pegou essa Gangnir aqui. Maluco é ouro 4, brother. Ele só tá só tá focado nas skins só. E aí, mano, foi ele que craftou, né? Foi ou não foi, velho? Será que ele não postou uma foto fazendo esse craft? Qual é que é? Bom, algo que a gente tem que levar em conta também é que quando ele aplicou esse Buy power aqui ele custava 60 mil reais né, versus 210 mil reais, que é o preço dele hoje. Então assim digamos que essa loucura, dois anos atrás, era quatro vezes menos loucura do que fazer isso hoje tá ligado? Mas de qualquer jeito né mano tá feito, o estrago já tá feito, não tem como arrancar o adesivo e voltar pro inventário dele e aí ele simplesmente decidiu ficar com a skin aqui pra sempre. Mas aí se eu tivesse que precificar essa skin hoje, baseado na Alp Dragon Lore com a By Power no Scope Que sai em torno aí de 30 mil dólares Eu acho que essa gangue a gente pode colocar um 4 Ou talvez até um 5 aqui na frente dela, hein, mano Eu acho que o cara não venderia por menos do que isso aqui, mano Ele quer provavelmente lucrar, tá ligado? Cobrar quase que 90 ou 80% no preço do adesivo Então provavelmente o cara deve tentar vender por isso aqui O que mais que ele tem, galera? Glockzinha Ah, essa Glock é irada, mano Galera, perto de 220 até mais um pouco 220 a 240 mil reais, assim Mas, ó, o inventário tá... Respeitável, viu, mano? E temos ainda uma 661, velho Ela ficou pro final E é um tema que a galera na China e no mundo inteiro sempre gostou muito Fogo e gelo, né? O famoso Fire and Ice Que é única no mundo também Ele pegou há pouco tempo, mano Por isso que ele chamou muita atenção, tá? Quando esse cara lançou essa 661 50 dias atrás, né? Ela devia estar tá custando o que, mano? Se fosse sem adesivos nenhum, eu diria que 58 ou 59 mil dólares, tá? Esse é o preço do mercado hoje pra 661 sem adesivos Minimalware, mas essa daqui, ela pode vender como se fosse um quatro titans, tá ligado? Porque o Aba power é o preço do titan, mano. Basta um colecionador que goste dessa combinação vermelho, azul, fogo e gelo, né? Pra pagar o preço que deve custar. E essa skin aqui, galera, eu vi o pessoal vendendo por mais de um milhão de reais, mano. Então, assim, eu acho que tá perto de um milhão e duzentos mil, tá ligado? Um bagulho assim, cima Ó, só pra vocês terem uma noção, tá? Aqui no mercado chinês, achei uma parecida, que inclusive é uma que eu tava interessado, tentando comprar, mano. Conversei com esse colecionador no passado, só que eu achei o float meio alto. Cita Trata de uma 6614 Titans, porém o float 0.29. Percebam como que o desgaste é bem aparente numa minimal Rare versus Field Tested. A gente consegue ver algumas marquinhas pretas, né? No azul e tal. Claro, não é tão perceptível assim. Ó, percebam que essa daqui com o float um pouquinho mais alto, ela é um pouquinho mais desgastada realmente, né? E esse cara aqui que tá vendendo essa k 661, ele tá pedindo 780 mil reais. Até que não tá caro, velho. Até que não tá caro. Eu acho que essa outra skin aqui que a gente acabou de ver deva custar um milhão, mano. Não chega mais do que um milhão não, viu? A diferença da 661 um fio de teste de pra minimal wear sem adesivos nenhum Tá em cerca de 100 mil reais 800 mais 100, 900 Talvez dá pra levar essa daqui por menos de um milhão Mas enfim, que inventário fantástico Calculei aqui, mano, uns 3 milhões de reais pra mais Qual skin que vocês mais gostaram? Deixa aí nos comentários E a gente se vê na próxima Tamo junto, galera Falou!